Oh, oh, oh, oh, Seguir Meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza Nele confiarei, porque ele te livrará Do laço que passarei ele de toda peste de deliciosa. confia no Senhor Porque ele te dará vitória